E no final, Bela? No final, no final, a gente tem todos esses objetivos de fazer um trabalho bacana, de fazer bonito. No final, o objetivo final é a gente conseguir clientes, né? A gente conseguir e bons clientes. Eu sempre brinco porque o pessoal, eles têm mania, né? De querer ficar brigando por preço. E eu acho que a partir do momento que você faz um trabalho igual você tá fazendo, né? Você não passa mais a brigar tanto só por preço, né? Tem o um preço também, o cliente sempre vai querer saber o preço vai ter negociação comercial, mas ele começa a ver outros valores que você tá passando para ele, né? A ah, gente, foi muito difícil demitir. Tem alguma experiência então... que você compartilha aí com a gente de algum cliente que Sim. fechou mais fácil porque ele te via? Olha, quando a gente começa, quando a gente começa, né, ficou já no meio do, já no meio do engatando o processo, a gente começa a demitir clientes, né? É verdade, é? Então a gente começa. E eu lembro bem quando eu demiti a minha primeira cliente que veio também, assim, um pouco pelas redes, uma pessoa e não sei quem. Então, assim, foi bem difícil, porque eu achava que ela ia ser uma super cliente para mim, hum. uma dona de várias clínicas, né? E eu, caramba, eu disse: caramba, fazer uma rede de clínicas vai ser ótimo. Padronizar, eu já trabalhei com um banco, padronizando um uhum. banco. Então, se vai ser ótimo, né? Vai ser vários projetos, então, várias obras. Sabe que a pessoa, na verdade, queria preço. Queria preço, queria... E aí, sim, infelizmente, eu tive que permitir. Disse, ó, não posso, não dá, né? Porque a gente... o um tempo, talvez, que eu gastasse lá na obra. Um tempo, talvez, não. Certamente, prestem atenção sobre isso. Tem clientes errados que, em vez de você é, pegar aquele tempo e investir no marketing da sua empresa para trazer bons clientes, você vai ficar preso, você vai terminar você não ganha o valor ideal que você quer, né? E fica ali amarrado naquele trabalho que não vai ter retorno nem financeiro e também nem de portfólio, muitas vezes, a pessoa se engancha ali na obra, não quer pagar. Então, é assim, é alinhar bem essa linguagem, tá? No começo é tudo teste, sempre vai ser teste, na verdade, mas aos poucos vocês vão alimentando e falando a linguagem do cliente que vocês querem, que a gente chama... Eu tenho uma linha que chama a pessoa, a persona, né? Uhum. Você define aí, coloca no papel, faz um exercíciozinho, coloca quem é a pessoa ideal que você quer atender. Ah, eu quero atender jovens, solteiros, empresários, eu quero atender família com filhos. Descreve essa pessoa, descreve o que, é que ela faz, se, ela, se você quer uma pessoa que seja... Se você gosta de viagem e você quer atender... Faz essa discriminação, porque vai conectar com essas pessoas e você vai começar a falar dos assuntos que elas gostam. Então, não tem como essa pessoa dizer, não, vou contratar essa... Essa menina aí que fala de viagem que eu também curto A gente vai ser amiga, e vai fazer um projeto, né? Muitas vezes acho isso, legal, né? Belinha Isso serve não só para arquiteto que quer fazer projeto É para engenheiro que quer tocar obra Acho que até pro próprio empreiteiro encarregado Tipo, se eu te contar, menina, que eu já tô vendo engesseiros Fazerem uns Instagrams maravilhosos, você acredita? É. Eu já vi, eu já vi. O também, sabe? O o rapaz que faz a parte de pintura aqui na obra, eu, eu ó, falei pra ele, entra aí no, no ramo do Instagram, faz o seu Instagram da sua empresa. E aí eu dei umas dicas para ele, sabe? E ele botou é, em prática? É, porque hoje é muito, né? Os clientes querem saber, e aí o profissional, o que é que ele pintou já? Cara, vai na rede, no Instagram! Todo mundo tá no Instagram hoje, né? Todo mundo saiu ali já do Facebook, já morreu, <risos> né? Algumas pessoas, mas só uma, uma abertura de parênteses. Se vocês têm como perfil pessoas de mais idade, hoje, pelo estudo, né tá todo mundo lá no Facebook ainda. Então, eu compartilho tudo que eu publico no Instagram, Lá no Facebook. Não dá um retorno para mim, no meu caso, como o uhum. Instagram. É porque é mas... a sua persona, né? Foi o que você falou. É, mas é importante você estar tá ali também, tá? Porque quem não é visto não é lembrado. Frase do dia, gente, graça Quem não é visto não é lembrado. Né? E meta, meta também. Meta para você. Arrume o um cliente que você possa dispensar. <risos> Você tem que falar para ele, não te quero, vou te demitir. Ó, eu é. tô escolhendo agora, né? Eu tô poderosa, tipo a Belinha. Tô escolhendo. Pois é, amigo. mas, vai, mas é, com certeza você também já teve aí alguém que... Ah, que, faz parte. Que, né? Faz parte. Não, faz tipo, parte. te digo mais, às vezes é muito importante você pegar um cliente, você sabe que você não vai conseguir atender ele, que ele não é o seu perfil, que ele não é o seu critério e não aceitar de verdade porque ele depois pode te dar dor de cabeça né uhum, é verdade pode então, te dar dor de cabeça é não com certeza vai dar dor de cabeça sabe que as pessoas que fazem por preço elas vão te dar dor de cabeça muito são pessoas muito mais às vezes muito mais exigentes muito mais complicadas de, de, de lidar enfim pensem bastante né nessas pessoas porque eu sei que no começo, às vezes, a gente quer fazer algo mais barato. E vale a pena, às vezes, quando você tá no começo, de fazer algo mais barato para criar esse portfólio. Mas escolham bem as pessoas e pensem. Ah, eu poderia estar tá ali, mas os 30 horas que você iria gastar naquele projeto, naquela obra, você pega 30 horas e investe no seu marketing. E com certeza vai trazer muitos clientes. Não a gente senta é, aí né? organiza é Uma outra dica... Pega três profissionais da área, eu sei que a gente está falando aqui para arquiteto, para engenheiro, para várias pessoas, né? Que a, que a Helena tem vários perfis aí. Pega três perfis de pessoas que inspiram vocês e modela isso. Pega três pessoas aí, senta um dia, vai modelando. O que é que Fulana faz? O que é que Fulana mostra? Mostra três casos de sucesso e vai modelando a sua conta. Amiga, você está demais, viu? Maravilhosa. Gente, ela é linda demais. Fala sério, ela é maravilhosa. Eu sei que é linda e poderosa. Vamos lá. Belinha, muito obrigada. Muito obrigada. Galera, Belinha, ela não tá como a gente aqui no YouTube, tá, Belinha? Acho que é só no Instagram, né? Não, eu tenho um canal no YouTube ah, também. Não tá vai é... arrumar meu espaço não, viu, amiga? Que eu tô aqui <risos> Eu tenho um canal no YouTube, mas assim, eu parei um pouco de, de gravar lá, porque o seu perfil tá no YouTube, o meu perfil está lá no Instagram, mas em breve eu volto para o YouTube também, tá? Tá, ah, vamos lá. Então vocês dão uma olhada lá na belinha, tanto no Instagram quanto no YouTube, que ela tá voltando para o YouTube, fechou? E fechou. não deixa de absorver os conteúdos, que ela também dá dicas maravilhosas, né? Lá no seu perfil, você dá mais dica ainda sobre o Instagram, Sim. não dá? ArrobaBela.Arquitetura E galera, também tchau. não deixa de ver os próximos papos Que esse papo de especialista Tá maravilhoso, vão ter pessoas aqui fenomenais Fechou? Grandes beijos Tchau, tchau pessoal Tchau gente